Salve galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a origem do YouTube. Já deixa o like aí, por favor, e se inscreve também. Compartilha com os amigos. e Agora, bora parar de enrolar e bora pro vídeo. O YouTube foi fundado por Chad Hurley, acho que é assim que se lê. Esse cara aí que tá aparecendo na foto agora em fevereiro de 2005, bem antigão, hein? nos Estados Unidos. Falando nessa coisa de YouTube, né? Segue lá no Instagram, Nini, qual foi? Ah, e valeu pelos 11 milhões. Bora continuar então, né? Atualmente o YouTube conta com mais de um bilhão de usuários que representa um terço da internet. Além disso, a plataforma está presente em 88 países. Caraca, quase nada! Brincadeira, <risos> é, disp é disponível em 78 idiomas diferentes por dia. São assistidas um bilhão de horas de vídeo no site, né? E onde seria mais? <risos> Número que atrai em empresas. Para a realização de campanhas publicitárias, de acordo com a campanha, a missão do YouTube é dar a todos uma voz e revelar o mundo, né? Seus valores se baseiam na liberdade de expressão, direito à informação, direito à oportunidade e liberdade tá um pouco errado isso aí hein? para pertencer, né? Mas não é o que parece, pelas fotos que vocês estão vendo aí agora, né? O YouTube tem mais de 1 bilhão e 900 mil, não, milhões, é o um número aí, <risos> de usuários ativos conectados por mês. Esse valor representa metade da internet e cada dia esses usuários visualizam mais de 1 bilhão de horas de tipo... Mano, isso é muita coisa em termos de tráfego cerca de 60 horas de vídeo são subidas para o site a cada minuto ou seja é feito um vídeo é feito um upload é, de uma hora de vídeo para o youtube a cada segundo mais de 4 bilhões de vídeos são vistos por dia com mais de 800 milhões de visitantes únicos ao site a cada mês mano do céu é muita coisa esses esse números são muito absurdos hum, é, pelo menos é o que eu acho mano, esse tanto de vídeo imagine a chance de alguém clicar no teu vídeo é tipo, muito baixa ah o maior vídeo que tem maior views, não de tempo, né? É o Baby Shark. E logo atrás vem o Despacito, que é o segundo maior vídeo do YouTube. Você sabia que isso só funciona no PC, tá? Você sabia que se você digitar enquanto passa o vídeo a palavra ou é o some? Some, a barra, a barra lá que fica passando o vídeo mostra o tempo, fica colorida. Eu só descobri isso agora <risos> Galera, dá muito trabalho de pesquisar E a edição com certeza vai ser muito entupida de difícil Então, por favor, deixa o like aí e compartilha Falou Tchau, galerita Valeu pela atenção Oh, yes, baby